E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui Seguinte, a gente vai ver um vídeo aqui Que o sujeito diz que existe um easter egg de uma bruxa dentro de uma caverna E ele vai lá visitar, já vou dar o play aqui pra não ficar enrolando muito Esses vídeos aqui são muito bem produzidos São vídeos que eu pago um pau porque eu queria muito fazer Só que o cara tem que manjar muito pra criar esse tipo de vídeo não é só lá e gravar lá. Ou instalar um modzinho e gravar. Apesar que é... é são... São exclusivos esses mods. É os caras mesmo que criam, gravam faz fazem os vídeos. eu faço o react aqui. Então, ó, olha a entrada da caverna. Olha tá ali. Está ali é, o Franklin. Ele entrou por um buraquinho. Olha isso, irmão. Olha isso. Vamos ver essa parada. Já tá com a musiquinha ali de suspense. Ah, isso aqui, né? Tá um nojo essa semana aí, né? Bora. O cara entrou numa caverna subterrânea. e amarra nessas musiquinhas. Eu gostava de fazer esses vídeos de terror, velho. É que os caras não cria mais, galera. Olha... Lando pedra, velho. Cuidado aí, Frank. Galera, o vídeo original na descrição, tá? Se você quiser ver o original ou os outros vídeos desse canal. Tá ali o... Nossa, olha quanta caveira, meu irmão. Nossa, a musiquinha tá muito louca, velho. Eu que me amarro em filme de terror, eu sou fissurado em filme de terror, cara. Filme de terror é comigo. Olha o fogo ali, velho. Mano. Gente de caveira, cara. Onde é que essas caveiras, cara? Ah, tem que apertar um botão. Olha que louco. Nossa, tá parecendo aqueles jogos de. Tem aqueles puzzles naquelas cavernas lá. Tá parecendo Skyrim, já jogou Skyrim? Skyrim tem uma parte lá que você entra nas cavernas tem então umas caveirinhas que te atacam. Aí você tem que ficar apertando os botãozinhos, tá? Lembrando, lembrando Skyrim. Quem jogou Skyrim, tá ligado? E aí, recentemente, Castinei, PlayStation 3, com aqueles gráficos. Oh, Mano abriu que isso, cara, que isso, bagulho doido, parceiro, o cara tá olá caveirinha Pression Nelson. Ó, oh, tem um altar. Nossa, vai lembra muito Skyrim, velho. Oh. O cara jogou Skyrim. Os altarzinhos normalmente tem uns livros em cima. Dinheiro? Barra de ouro. Você vai pegar, tá pegando. Olha isso, o cara tá pegando as barras, maluco. <risos> que loucura, cara. Mano, que, mano, que coisa louca, velho. Me dá isso aí pra me gravar, pô. Caraca! Pegando fogo? Sai daí, Franklin! Tô falando, mano? Aquelas minas malucas do. Ih, caramba! Meu Deus, e agora, Jesus? E agora, e agora? Bruno ele vai sair. Nossa, saída dali em cima! Tem, tem, tem, tem! Olha isso! Vamos ver agora, hein? Para onde vai? Vai. A gente ouviu o... tem um corpo ali. Ela... A bruxa! Matar ela, caramba! Maluco, que susto! Que susto! Caraca, moleque! não é possível mano ó que coisa absurda irmão tá no finalzinho aqui do vídeo que coisa sensacional cara meu amigo eu também o susto cara vocês tomaram susto comenta aqui embaixo demais irmão, demais, demais gostei, galera, parabéns, me segue nas redes sociais tamo junto, valeu, muito louco fui